A Ivete Almeida. O Palmeiras é o seguinte, primeiro a torcida tem que sofrer um bom tempo, eu passei 20 anos sem ver o time ganhar, passei minha infância inteira sem ver o time ganhar, e quando ganhou foi uma coisa mágica, foi 4x1 no Corinthians, numa final em que a gente foi humilhado foi ofendido pelo Viola, fez papel de porco e a gente ganhou, ganhou de 4 a 1, uma goleada, foi fantástico. Então vamos esperar que o Palmeiras, ele tenha o um momento certo, ele tem a hora certa que ele faz o um melhor time, que nem foi na década de 90 que fizemos o time base da seleção tetracampeã do mundo não nós somos o Palmeiras você tem que torcer pelo time acima da vitória ou derrota isso é passageiro o resultado é que nós fomos os campeões do século passado porque nós somos Palmeiras é o palestra jogando é o, é o orgulho jogando e é isso que quando esse espírito quando domina os jogadores eles vão para cima e dão a raça e ganham mas eles estão com outros objetivos aí, de aparecerem para serem vendidos e tal. A gente não sabe. Vamos aguardar, vamos ter paciência, que a diretoria do Palmeiras não é boba. Mas cedo ou mais tarde eles botam para quebrar e o Palmeiras vai ser vencedor novamente com um grande time. Como foi na década de 90 o melhor time dos últimos 30 anos no Brasil. Certo. 30 não, 40, 40 anos o Palmeiras reuniu todos os melhores jogadores e criou aquele espetáculo de time, do, do animal Edmundo, do Evair, do Zinho, do Mazinho do Antônio Carlos, do Sérgio, que é um grande goleiro reserva, era reserva humildemente, sendo um grande goleiro, reserva do Marcos, que foi o maior goleiro, então vamos com calma o Palmeiras vai ganhar pode ser que nesse jogo a gente não pode prever mas a, as chances são muitas vamos torcer e esperar que o time forme um time de astros de campeões porque nós somos o Palestra Itália nós temos um nome a honrar entendeu então torça Torça porque o palestra vale a pena torcer.